Olá, tudo bem? Esse sou eu com frio. Sempre esqueci de ir pra lente antes de começar um vídeo. Minha samambaia tá queimada também. Olha que dó, tá queimada. Sabina pediu para deixar ela lá fora. Ela não pode ficar lá fora tomando o vento. Samambaias não gostam de vento. Minhas férias têm sido bem aproveitadas, dormindo bastante. Então é isso aí, gente. É, nós vamos viajar daqui a uns dias. Eu perdi meu carregador de celular. Não sei onde foi parar meu carregador de celular. Quero meu carregador de celular. Vou mostrar o quiabo já, porque a Sabrina quer mostrar o quiabo, que a gente plantou um quiabo. Cadê o quiabo? Este é o quiabo que nós plantamos. Nós que plantamos. E agora, agora eu vou fazer ele frito. Cadê meu azeite? Seu azeite. Quer dizer que você comprou o azeite? Não gosto de parajadeira. Alguém veio aqui e colocou. Provavelmente foi a sua. Ninguém fez isso aqui. Eu sei, né? Que tem esse sabão. Como é que faz quiabo sem baba? Bom, você frita... <risos> que engraçadinho. Eu levo choque no fogão Oh meu Deus, não levo meu choque O que, que adianta colocar óleo e vinagre? Ou é óleo, ah, é é vinagre É azeite Essa carne aqui É sujeira, essa é realidade Realidade, um pedaço da minha Eu vou postar um vídeo daqui a pouco no Artigo Quarto A esposa Eu fez um via canal via. novo Chamado Artigo 4 Pra falar sobre Eu o direito das crianças e dos adolescentes É isso aí E aqui tá uma... algumas Algumas Orquídeas que eu, que eu plantei, não, que eu Estregou. parafusei eu aqui pra minha enchei. esposa e ela quer encher até lá em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ela quer encher até lá em cima, não sei porquê. Olha o barulhinho da carninha de animal morto há 10 anos atrás sendo frita. Por que, que as pessoas comem carne? Eu como carne também de vez em quando, mas não é legal comer carne, sabia? Coma vegetables, que vegetables are good. E é isso aí, o próximo vídeo vai ser o vídeo da nossa viagem pra Montevideo. Vamos lá passar frio, né? É, mas eu, fico, eu pesquisei, uma das melhores cidades pra vocês para país, visitar no inverno é o Uruguai, tá bem? Eu acho que Chile é melhor. é um país que fica bonito. O Chile fica bonito no frio. E eu descobri que o Uruguai é o 35º país menos perigoso entre os 163 países. E o Brasil tá em quanto? É o menos, o Brasil tá em 93, tá por ser mais é perigoso o Uruguai? Muito mais perigoso o Uruguai. Então, gente, vamos mudar todo mundo para o Uruguai? Vai verde pro Chile. Vamos é nós verde outros pro Chile. para todos lá, Uruguai, a vale? Vamos, vamos falar espanhol? Because I don't understand Spanish, Vamos, I'm vamos nós outros voltar falando espanhol, tentando fazer parrilla com carne e arroz. Ontem eu e a Sabrina estavam vendo um documentário chamar acumuladores. A mulher, ela guardava fezes. Ela diluía na água Ai. e guardava em, em... garrafas. Em garrafa. Mais de 13 anos de fezes a mulher guardava. Guardado. Ela guardava... a mãe dela já tinha morrido, ela guardava as fezes da mãe dela. Horrível, gente, é horrível. É horrível. E tinha uma outra lá que falou que tava guardando roupa e coisas. Ela guardava as coisas na casa dela. Porque... Pouca, de tudo, estocava. estocava. Porque falou que era para as pessoas não. que não seriam arrebatadas. Então, é, o que eu fico pensando é como é que existe pessoas assim, né? É uma doença muito séria. As pessoas guardam tudo. Vai queimar a carne lá. As pessoas guardam até lixo. Até lixo as pessoas guardam. É, é triste de ver. E elas se apegam a tudo. E não pode... E elas não conseguem largar, né? Teve vários episódios desses acumuladores compulsivos que as pessoas não... Não conseguiam. Os, a, os próprios psiquiatras, os técnicos que vão pra fazer, pra ajudar a pessoa, eles desistem. Não que eles desistem, eles veem que não tem jeito. E a pessoa continua vivendo... Na ilusão. No lixão. No lixão da ilusão. quem quiabo? Queimando o quiabo. Queimando feijão, queimando arroz. Enfim, é a vida. Vários assuntos, várias coisas pra falar. Eu tô com dois cachecol Vamos almoçar, não comer no salmão.